Depois de bater o recorde histórico de fechamento dessa quarta-feira, a bolsa brasileira puxou o freio de mão e deu um cavalo de pau na direção oposta nesta quinta-feira. Pois é, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje em queda de mais de 1% aos 107.219 pontos. Contaminado especialmente pelo exterior com a volta das tensões comerciais entre Estados Unidos e China E pelos dados fracos da indústria norte-americana Por aqui pesou o resultado trimestral do Bradesco Que apesar de trazer um lucro líquido bem acima das expectativas Mostrou uma forte alta na inadimplência das empresas Aumentando assim o receio de afetar os lucros futuros do banco mas mesmo com a queda de hoje, o principal índice da B3 encerrou o mês de outubro com alta de 2,4%. Para amanhã, o dado que vai mexer com os mercados será o relatório do payroll, trazendo os números do emprego nos Estados Unidos. A expectativa é que o relatório aponte 85 mil novas vagas de trabalho, o menor crescimento desde junho deste ano. Por aqui, além dos dados de produção industrial divulgados pelo IBGE, teremos também a assinatura da minuta do termo aditivo ao contrato da sessão onerosa, que trata dos leilões do pré-sal, afetando, portanto, diretamente o preço das ações da Petrobras. Então, fiquem ligados. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!